Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, família, beleza? Eu sou o Diogo011. No vídeo de hoje, vou trocar uma ideia sobre a atualização das motos da Honda, tá? A gente já está no finalzinho de abril. Semana que vem começa maio e a Honda não atualizou nenhuma moto ainda. A Honda está atrasada. Aí a Amarra já lançou o modelinho 2024 da Factor. E eu quero ter uma ideia com vocês também De qual atualização você quer Que a Honda traga Para as modelos 2024 Beleza? Vamos trocar essa ideia da hora Deixa o like para for fortalecer E é marcha Marcha da 160 Toma Preciso treinar o grauzinho que estou ruim hein? Seguinte família é, Ano passado a Honda começou a atualizar suas motos Em fevereiro Já tinha lançamento 2024 e agora a gente já tá no mês Já estamos entrando no mês 5 E não teve nem atualização Mas é o seguinte é, Já tá fazendo aí quase um mês Que a Honda tirou de linha a XRE300 Que parou de vender Se você olhar no site Tá como indisponível, tá? E eu acredito muito Que já semana que vem A Honda já deve trazer Novidades, tá? Fica ligado aqui no canal, se inscreve ativa o sininho de notificação caso você não tenha ativado para você receber os lançamentos. Eu tô de olho no site todo dia, tá? Esperando a Honda lançar o um modelinho novo, trazer o um modelo 2024. Eu acredito que já vai lançar semana que vem. É essa semana não vai lançar porque estamos no final do mês, mas sempre no, no início do mês. É que a Honda costuma lançar suas motos. Então, vamos aguardar aí eu acredito muito que a Honda deve atualizar algum modelo de moto. Se não for XRE, eu acredito que seja a XRE sim. Porque já faz aí um mês. Então já deu. Já, deu, já tá na hora da Honda trazer o um modelo novo. E agora é em maio, né? Num... E lá para junho julho, a Honda já deve lançar aqui a Titan 160. A 2024 E eu quero saber a sua opinião O que, que você quer que a Honda Traga de novidades para 2024 Você quer que a Honda traz uma Titan 160 Com motor 190 Seria uma Titan 190 O que, que vocês acham Já viu o pessoal aí comentar que seria Legal se a Honda trouxesse A CG com 190 cilindradas quer deixa nos comentários que eu quero saber a opinião sua qual melhoria você quer que a Honda traga é um painel daquele igual da Twister para Titan um painel LCD aqui na frente da moto ficaria top em família você já pensou nisso se você colocasse a frente da Twister na 160 eu acho que ficaria muito bonita. E já, já com o farol dianteiro de LED Ficaria um design muito esportivo para moto Bem da hora Tomara que a Honda faça isso, né? Ou você acha que a Honda vai trazer somente pisca de LED Pisca da, da Twister Na 760 Essa é uma melhoria, melhoria Que é bem fácil da Honda trazer, hein? É só pegar o pisca da Twister E colocar na Titan O encaixe é praticamente igual a minha mesmo já tem, só que você tem que comprar por fora, esses pisca aqui é meio caro, meio caro não, é. ele é bem caro na verdade né, em LED E família, É. a Honda não atualizou nenhum modelo das suas motos tá, todos os modelos que tá no site, todos eles 2023 ainda, eu tô aguardando Lançar o modelo em 2024 para trazer para vocês se houve ou não atualização. A Yamaha atualizou a faca em 2024, só que não teve nenhuma atualização, só mudou o preço mesmo. Tomara que a Honda não vá para o mesmo caminho, igual a Yamaha. Tomara que a Honda seja aí superior, trazendo novidades boas, assim como ela trouxe na Twister, que mudou o modelo dela totalmente, da 250 para 300. A moto ficou outra moto, outro departamento. A Honda acertou muito na Twister Espero que ela acerte muito Nos seus lançamentos 2024, tá? É... tem... Olha o caminhão, perigo Tem muita coisa que a Honda pode trazer Na 160, Cavalete central É... painel LCD É... dar de LED Pode pôr um corta-corrente na moto Ó o corta-corrente na minha moto, ó Aqui já desligou, ó Ó tem que ligar de novo. Agora liguei. Podia pôr um corta-corrente. Que a moto não tem. Poderia pôr um. Aquela luz espia. No manete esquerdo. É, podia trazer a cor azul de volta. Que é a cor que eu quero muito que a Honda traga. Pra titã 2024 é a cor azul. Porque eu vou comprar 2024. Eu espero que seja a cor azul, que é uma cor que eu gosto bastante A vermelha é uma cor que chama bastante atenção Mas eu já estou um pouco enjoado dessa cor vermelha, tá? Vou ser bem sincero para vocês é, é bonito? É, eu já tive carro vermelho também Chama bastante atenção, mas é uma cor que com o passagem do tempo Acaba enjoando um pouco, tá? É, é a minha opinião, não sei se vocês concordam comigo ou não Para quem tem moto vermelha aí, comenta se você acha que enjoa a cor ou não é minha opinião que o passar do tempo aí ela enjoou um pouco a cor azul não eu acho uma cor pra mim pelo menos eu tive a a titã 160 azul é uma cor que não enjoava é uma cor diferente chama atenção também não tanto igual o vermelho por causa que o vermelho é bem chamativo mas é bonito, é bonito, viu? é uma cor bem agradável de se ter, tá? Espero que a Honda traga essas cores Fechou família, esse vídeo aqui é para trocar ideia com vocês É para avisar vocês ficar ligado aqui no canal Porque é assim que tiver o primeiro lançamento, no mesmo dia eu já trago um vídeo novo para vocês aí Contando para vocês o que, que mudou Se mudou preço, se mudou cor, se não mudou nada Qual que é a melhoria que a Honda trouxe para a moto ou não, tá? Eu espero que seja coisa boa, que a gente traga aqui, coisa boa aqui no canal. Que a gente tá esperando por isso, né? A gente pagar caro nas motos. E o mínimo que a Mambaia Honda deve fazer é trazer boas melhorias. Fechou, família? Tamo junto. Vamos ver se a Honda ouve a gente. Assim como ela ouviu na, na Twister, todas as melhorias que o pessoal falava ela trouxe aí na Twister. Vamos ver se ela traz também na linha 160 né E nas outras motos Semana que vem eu acredito que já tenha lançamento novo Vamos aguardar aí pra ver Demorou? Tamo junto É nóis